Da seleção de grãos à produção de tortas, temos todo o cuidado na formulação de gostos e aromas. Não só pelo toque colonial, mas também para proporcionar momentos. O seu momento. Buscamos promover experiências extraordinárias, resgatar os bons momentos em família, as boas risadas entre amigos, Aquele aroma de café quentinho, o gosto de bolo caseiro ou aquela sobremesa de fim-de-tarde. Cada momento conta uma história e nós da Colonial temos o orgulho de fazer parte de todos esses momentos há 35 anos. E panificadora colonial 35 anos, conservando momentos únicos. Rua Alberto Werder, 133, Vila Operária, Itajaí.